vai vai vai vai putz se fosse o Tarkov aqui já tinha rodado velho Ok beleza Guerreiros satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Roth e hoje é dia de jogar pela primeira vez aqui esse jogo que tem chamado bastante atenção eu já tinha visto umas gameplays dele e realmente parecia bem interessante então hoje é dia de jogar aqui o Arena Breakout, que é um clone do Tarkov aí para mobile. Realmente é tudo muito parecido, desde a interface, os comandos, a dinâmica de gameplay Enfim, e eu já adianto a vocês que, olha, é um jogaço, viu? O jogo é bom mesmo e vai fazer muito barulho ainda Ele já tá disponível aí para Android, para iOS, tá em fase beta Mas basta você ir lá na loja do seu celular aí e baixar porque é free to play, ok? Então já chega metralhando o like aí e vamos dar uma conferida nesse jogo Olha aí, a gente pode escolher aqui entre operações táticas ou operações secretas. É mais ou menos como os PMCs e os SCAVs, né? Do, do Tarkov. Os mapas aqui. <SILENCIO> Então, senhores, é importante já deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma experiência em jogos de tiro para celular, beleza? Então, realmente é uma experiência totalmente nova para mim. E aqui eu ainda tomei a liberdade de elevar um pouco o desafio, porque eu removi a HUD. Como vocês podem ver, a HUD desse jogo é bem poluída, como a maior parte dos jogos para celular. Então eu decidi retirar aqui para melhorar a imersão. Tá bem tenso aqui para poder se movimentar, para poder localizar os comandos, mas eu, eu tô pegando o jeito. Eu joguei uma outra partida, essa aqui é tecnicamente a minha segunda partida. Eu joguei a primeira só para ver os comandos e tal, e agora eu já tô gravando até porque não, não tô lá com muito tempo. Mas aí eu vi que dava para já remover a HUD já no início aqui, como normalmente eu faço em todos os jogos. Então digamos que a minha experiência vai ser duplamente desafiante, mas vamos lá, vamos lá. Os guerreiros aqui nos comentários esses dias começaram a dizer que o Escape from Tarkov estava grátis e tal. Vários comentários assim. E aí eu resolvi dar uma olhada. Olha, realmente eu tô impressionado com a qualidade desse jogo aqui. Uh, os caras eles realmente conseguiram portar o Tarkov para um celular. Isso aqui é uma coisa que eu achei que seria impossível, sinceramente. Só lembrando que já foi confirmado que o Tarkov vai chegar para os consoles e aí eu vi muita gente desconfiado disso porque eles não sabiam como que os desenvolvedores é, iam adaptar todos os controles para os consoles, realmente é um desafio enorme aí. Mas olha, essa desenvolvedora aqui os caras conseguiram portar toda a complexidade do Tarkov para um celular, cara. então realmente é digno de aplauso. viu? Inclusive tem até uma versão light dele, para quem tem celulares um pouco mais fracos. Realmente tudo muito parecido com o Tarkov. Olha aí, até a estrutura dos mapas é, é muito parecida com o Tarkov. Os caras realmente fizeram um, um clone do Tarkov né, para os celulares. Vale a pena jogar esse negócio. Eu vou dizer a vocês que realmente eu achei super interessante. Vai, vai, vai, vai. Putz, se fosse o Tarkov aqui, já tinha rodado, velho A IA aqui é bem menos agressiva que a do Tarkov, ainda bem Olha aí as animações, até nisso, né, idêntico ao Tarkov, <risos> parece que os caras deram um Ctrl-C, Ctrl-V, mas não deixa de ser impressionante por ser um jogo de celular, né. É, os sons, às vezes, eu percebo que eles ficam um pouco confusos, né? A gente não consegue entender direito a, a proximidade, né? Se está mais próximo, se está mais distante, às vezes confunde um pouco. Mas, ainda assim, o som é bom. Cara, é, é bem difícil jogar no celular, cara. Então, tá aí, os caras provaram que realmente dá pra portar o jogo e depois disso aqui, sinceramente, eu não duvido de mais nada. Aproveita para comentar aí embaixo o que é que vocês estão achando de Arena Breakout, beleza? Se já estão jogando ou não. E se você gosta das nossas gameplays táticas por aqui, solo ou em squad, eu vou deixar mais duas gameplays aqui para vocês conferirem agora. Uma no próprio Escape from Tarkov e uma no Ready or Not, beleza? Dá uma conferida aí porque ficaram muito boas também.